Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui sobre o acessório para a GoPro É para ser o Media Kit tá? que eu comprei lá no AliExpress E chegou tá Aqui acessório para câmera de ação então, Eu espero que seja o Media Kit tá? Vou abrir aqui para mostrar para vocês E depois eu vou testar com a GoPro Inclusive estou gravando agora com a GoPro Hero 9 é, Espero que o áudio e a iluminação estejam né, aceitável e vamos mostrar para aqui como é que funciona. Quero fazer minhas primeiras impressões com a roupa também. espera ganhar a pedra, né? A pedra é um supor no lugar. Coisa linda, é isso mesmo. Mídia Múrcia. Pinha aí o papel. Depois eu pego. Olha só coisa linda, hein? embaladinho. Vamos ver aqui se está tudo certo. Aí, agora sim. Deixa eu chegar bem aqui na GoPro. Então aqui, Rio 9, 10 e 11, né? Vem esse material aqui com o microfone e do outro lado vai ter as saídas também tem um adaptador aqui para colocar iluminação, né? como se fosse nesse formato aqui. Ó. Uma copagem da iluminação, aqui é o microfone, e aqui na parte superior também dá para colocar um, um outro aparelho, né? Mas, beleza. Selinda da GoPro, compatibilidade, diz aqui que tem garantia. Embaixo tem o código, talvez eu consiga cadastrar lá no, no, no site da, da GoPro Vamos abrir esse trem aqui Tá bem lacrado mesmo, isso é bom né Quer dizer que, que veio da fábrica mesmo Vou Tentar abrir com cuidado aqui porque Essas caixas aqui depois que eu quiser vender o, o aparelho né Eu consigo... passar mais segurança para outra pessoa que vai comprar. Colado o negócio. Agora quebrei o bagulho. Coisa é, tá linda. Né? Agora abriu o negocinho. Fechou. Espera aqui. Espera que não tenha um danificado. Né? Não vou comprar mesmo. Veja com oficial mesmo. Isso é bom. Isso é bom. Então... Papelada, né? Documentação tal. Tá? deixa aqui. Tá aqui o case. Então veio nesse formato aqui, ó. Esse aqui é o case. Veio esse suporte. Mais essa pecinha aqui, ó. Tem o seu da GoPro. Vou abrir aqui. que parece ser, ser bem bem feito. Tá aqui o case, não é um case super robusto, tá? Mas aparentemente ele é bem bem bem feito, bem né? construído no né, material dele, né? então, Olha só o case como é que ele é, aqui é o botão de... de ligar, né? Aqui é a outra parte de, na verdade aqui que liga, né? Nesse lado aqui eu tenho os modos. Aqui ele vem no microfone já, embutido, né, nessa parte esquerda aqui. E aqui também eu vou conseguir encaixar ali ó na entrada para fazer o carregamento dele. E aqui tem eu vou conseguir encaixar aqui né eu... tá? quando bater o vento principalmente se tiver na moto né eu conseguir ter um bom aproveitamento do vídeo ali não ficar com uma... aquele ruído do vento né e dar uma abafada é por isso que serve essa espuminha ali olha a primeira impressão tá o acabamento eu esperava que o acabamento fosse mais top tá? não que ele seja ruim mas eu esperava que fosse mais top aqui embaixo vai ficar aberto né, para ter a saída tá ali das hastes vou pegar a GoPro aqui para mostrar, como lá beleza, estou aplicando a GoPro agora vou encaixar aqui na, na case né, vou aprender como é que eu faço esse encaixe acho que é o mesmo esquema da... do case da GoPro mesmo no canto esquerdo aqui tem uma um alavanca eu vou abrir Encaixada aqui Assombrada som. Tem que ter um macetezinho, cara Tem que ter um outro jeito, né? Que... Então, voltei aqui para fazer o vídeo Porque tava difícil de tirar a capinha aqui da GoPro Inclusive eu até tirei a bateria aqui pra, pra mostrar pra vocês, tá? É, pra inserir o Media Mode Você precisa ter acesso A essa parte lateral Onde vai a bateria, tá? Então essa pecinha aqui, ó eu faço o um encaixe nela Eu vou colocar de novo aqui Pra mostrar na prática, né? Porque eu levei uma surra dessa caixinha aqui Até eu tive que procurar no YouTube Mas aí deu certo, né? É uma pecinha bem resistente, tá? Ainda bem, tá? Porque senão eu tinha Detonado com ela Ainda bem que o cara me salvou no vídeo, ó Vocês viram que fez um track? Então tem que encaixar devagarzinho, tá? De forma inteligente, tá? Não é força, é técnica tem. Então tem que aproveitar, ó então, coloca na diagonal Ele vai fazer um cleque Então agora já a parte superior encaixou Aí a parte de baixo é só descer ele fez outro cleque né? No começo Quando ela é nova É mais difícil para puxar tá? então, Minha unha é bem curta Então ela vai quase lá na carne do dedo Acabou machucando Mas assim, nada que vai sair a tripa né? É só fazer com mais força ali que vai conseguir Então pressiona aqui Já tem o, a parte do dedo Faz a pressão, pronto. Essa parte aqui é a mais tranquila para tirar, né? É, a parte... Então, coloca o dedo aqui por baixo dela, ó, levanta ela até o final, tá bom? Pega aqui o dedão, segura o dedão por baixo. E aqui, ó, não fica fazendo força. Faz como se fosse sentido anti-horário e horário normal. Então, faz uma pressãozinha. Então eu girei para o lado do horário dei uma mexida nela e girei, né? Ela é bem chatinha de colocar, ó. tem a entrada aqui, ó, se assim você vai conseguir enxergar E tem esse ferrinho na parte superior Então ele tem que fazer o... Tem que deslizar, né? E fazer um clequezinho Mas assim, é jeito, não é força, tá? Eu tava ali tentando ela para cima e não ia de jeito nenhum E aí eu tive que ir lá no YouTube para pegar essa técnica Então assim, deixar bem inclinado um jeito que você sinta confiança, né? Que ela não vai fazer pressão na parte do corpo da peça Tem que ser a parte, só no canto mesmo, né? Onde tem esse, nem sei o nome desse encaixe aqui Onde ele vai grudar na haste. Tá, então é desse jeito que tira Vocês viram que eu também demorei um pouquinho É porque é a segunda vez que eu estou fazendo Então é questão de prática, né? Mas enfim, feito essa... esse momento aqui Eu também tava com dificuldade para abrir é, o Media Mode, tá? eu vou encaixar de novo ele aqui vocês viram o pleco que fez, né? É a mesma, a mesma lógica da GoPro da parte de baixo, então eu tenho que segurar até o final e aí é, como ele é novo ele tá mais resistente, tá? Mas o dedão aqui, ó vai lá na, vai lá na alma <risos> pela, pela ponte aguda, né? Mas assim, tem que segurar até o final ele vai abrir aqui a alavanca dele, tá? o um dedo tu puxa para cima, um dedo tu puxa pra baixo, ó. É, é jeito. Pega com a mão esquerda, puxa aqui para baixo, né? A alavanca e com o dedo de direito fica na peça, você empurra, entendeu? Eu vou fazer de novo para mostrar mesmo que eu aprendi na raça aqui, ó. Quem sabe fazer o vivo. né? Então, olha só, fez o cleide tá fechado, né? Eu vou puxar aqui com com meu dedo do meio a pecinha e eu vou segurar com o meu dedão, né, meu polegar, a caixinha eu vou fazer a pressão para cima, tá? Então desço com o dedo do meio para baixo e o dedão, polegar eu empurro, tá? Então ó, pronto, abriu, tá? Esse é o, o jeito, inclusive foi lá na unha dentro da, deve ser uma carga aqui, mas a é questão que a ferramenta é nova, né? Maravilha. Então agora eu tenho a peça aberta aqui, é, eu estou aprendendo e tentando ensinar no vídeo, tá? então você pode ver aí o, o formato, né? mas esses tutoriais são, são os que eu mais eu aprendo na internet, então talvez para você também sirva, eu espero que sim. O então, princípio aqui é, é bem intuitivo, né? só encaixei aqui onde está fazendo o encaixe, não tem segredo, né? Um truque a mais, não. Deixa eu puxar aqui para ver se tem alguma coisa solta. Ó, do mesmo jeito que eu tô encaixando, ele já tá fazendo... Isso vai dar para ver aqui, ó. Aqui dentro tem a um pecinha ali, né? Que é a entrada USB-C. Então tem a entrada da GoPro aqui, ó. que é também é a entrada C, ó. Olha só. Debaixo da bateria, então vamos fazer o um encaixe. Beleza, entrou. Então aqui eu tenho o um microfone, aqui tem um adaptador, né? aqui tem as saídas e aqui esse bracelete aqui que eu vou tentar encaixar agora. Pelo visto, ele não está 100% encaixado, porque senão ele já teria. Abraçado, né? A ferramenta é, Realmente, ela tá ficando com uma folguinha, cara Ó, essa aqui é folguinha, ó. Beleza, encaixou aqui, né? Só que aqui nessa parte aqui, ó Dá pra verificar aí, ó ela não está 100% encaixada. Olha lá em cima como é que ficou. Se vocês olharem aqui, ó se comparar. A parte de, da minha direita aqui está ok, e do lado esquerdo não está 100%. Uma folga, né? Eu imagino que seja uma falha de encaixe. tá Até então, porque se entrar água por ali já era, né? Se bem que a parte de água fica do lado direito, mas mesmo assim, né? A água entrou em um canto já era. Mas beleza, eu vou, eu vou tentar demonstrar para vocês desse jeito aqui. E se eu conseguir arrumar, depois eu, eu deixo nos comentários ou, ou eu faço outro vídeo mostrando. Vou pegar essa pecinha aqui. Puxei aqui a, aqui a fora né? e vou pegar essa mesma, essa mesma pecinha que veio aqui para encaixar. a bicha velha. Ela fica bem bem reforçada né bem diferente então aqui está o microfone eu vou fazer um vídeo com ela agora gravando da forma de raiz tá? sem a, a espuminha e depois eu vou fazer com a espuma também Então eu vou posicionar ela aqui mesmo vou tirar ela aqui para cima porque o áudio, quando eu tô mais perto da câmera, altera, né? Então, vou verificar aqui, ó. Aqui. Tá para ver o vídeo? Não dá, né? Mas tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. Vou dar um play aqui. Então, esse aqui é um vídeo de teste. Tô gravando aqui sem essa espuma. Só para testar aqui a questão do microfone mesmo. Eu vou gravar agora com a espuma. E vou gravar também sem o case para verificar se altera realmente a qualidade do áudio ou se simplesmente é a diferença é muito pouca. Todo mundo falou, tá, inclusive vários profissionais que trabalham como produção de vídeo, né, pra pessoas aí que são bem renomadas na área, disseram que esse Media Mode ele realmente é muito funcional, o microfone dele é muito melhor do que o original, sem falar que ele possibilita aí as três saídas, né, o microfone externo e também a saída de entrada C e também HDMI. Tá? Eu vou, eu vou também testar com o lapela, tá? Então vai ser três, quatro vídeos, né? Esse que eu estou gravando agora, com a espuma, o segundo, é o terceiro com o microfone e por último, quando eu estiver desmontando aqui o mídia, eu vou gravar também sem. Então vai ser quatro comparações de áudio, inclusive já, já tá valendo, né? Pois eu vou conseguir comparar com as outras opções. Aproveitando. Enquanto eu tô gravando aqui, é... eu vou colocar agora aqui pra fazer o teste, né, com... Aí. Fica assim mesmo, ó, bem firme, tudo bem? Vou tentar posicionar no mesmo local. Então aqui já ficou com... Ó, ele vai ficar desse jeito aqui, né? Olha só que interessante. E não fica também muito chamativo, né? Ó. Isso com o vento vai fazer uma diferença bem significante. Falando um pouco aqui do, do kit, né? Então a caixinha que veio, os memais, eu tinha comentado. Veio essa pecinha também, né? Então veio a pecinha original e mais um parafuso. Qual que é a vantagem, por que, que vale a pena comprar o MediaMood além do microfone, né? O principal objetivo dela é o microfone. Para Motovlog ou para qualquer outra opção que você queira utilizar o microfone da Hero9 e também das outras Heroes, era necessário comprar um adaptador, tá? Vou colocar aqui na imagem na tela. E esse adaptador aqui é caro, tá? E você ficava refém dele, né? Então assim, se você tivesse conectado... É... Para fazer a gravação ali com uma qualidade de som ok, você perderia a opção de utilizar a mesma entrada de saída. Ou seja, você não conseguiria carregar ao mesmo tempo, vamos que você quisesse gravar ali por longas horas e você não consegue ter bateria suficiente. Então isso é um ponto negativo daquele daquele acessório. E também que ele custa muito caro, tá? Então hoje ele basicamente está custando o mesmo valor do Media Mode, se você comprar na AliExpress, né? Outra coisa que eu lembrei, uma vantagem desse desse kit é que é o seguinte, eu posso utilizar, deixa eu, é, colocar aqui em cima para gravar o meu gosto, é, então ou seja, eu consigo fazer uma transmissão ao vivo com esse mídia porque ele tem a saída HDMI, então eu consigo espelhar no meu computador, esperar na minha televisão e transmitir essas imagens. É, ao mesmo tempo que eu posso manter é, conectado na tomada, então eu posso carregar fazer a transmissão view e ter um USB, um lapela ainda, colgado. Então são três conexões na mesma case, tá? Sem falar que a case vai proteger também a câmera, né? É, o, o microfone que vem adicional, cara, é muito bom. Então assim, você tá na rua somente com o case, você vai ter uma colégio muito boa, sabe? Ainda mais que a boa problema é uma câmera de ação, é né? câmera de esportes radicais, câmeras para você, enfim, uma viagem, fazer uma telefonia no carro, na motocicleta, de bicicleta, de skate, enfim, você usa em vários cenários, né? em várias ocasiões. E esse microfone já, além, né, fora o que vem embutido, que ele já é bom, mas enfim, se bater um vento, vai ficar um cheiro de vento. Agora, com essa proteção aqui da espuma, não vai. Então assim, posso até gravar outro vídeo aí para vocês um teste na rua, com né? um monte de carro passando, ou de repente na praia, no mar, é claro que eu não vou colocar a case do MediaMult no mar, porque pode ser que tenha uma entrada ali que acabe molhando, né? se eu for entrar no mar, eu vou tirar a case e vou, vou raiz mesmo, né? de modo como ela vem fechadinha ali, que é, garante a, a qualidade de resistência à água e prova de água, tá bom? Já coloquei ela no mar, funciona super bem, mas eu não vou me arriscar com o MediaMult, tá? Inclusive, eu vi outros canais aí no YouTube falando que quando tá chovendo uma chuva muito forte eles não vão se arriscar a manter porque pode ter entrada de água ali e aí você vai perder a GoPro porque às vezes vai fazer a água vai entrar junto na entrada é ser raiz dela e aí meu não vale a pena o risco né mas são então ditas essas informações agora estou fazendo esse teste aqui para esse vídeo vou pegar o meu lapela, e depois eu vou tirar o queijo aqui pra fazer o teste. Beleza? Então já volta aí. Ah, beleza, tá aqui na minha mão já o. que eu também comprei no AliExpress, eu vou deixar o link aqui na descrição sobre esse microfone. Microfone na tela, baratinho, nossa, paguei acho que 15 reais super baratinho. E ele veio desse jeito aqui, ó. Então veio o um casezinho, né? Vem a espuma também, veio o um fio. Então aqui atrás eu consigo abrir. E é a primeira vez que eu vou testar ele também, tá? Então se ele não estiver funcionando aí já, já vão saber o um motivo, né? Deixa eu ver aqui em aberto. Então ele já vem já com a presilha. Posso colocar aqui na blusa, né? Geralmente se coloca por baixo da blusa, mas eu não vou fazer isso aqui, é só porque é só um teste amador mesmo. Maravilha! Então, do lado trás da, da, do case tem três saídas ó. uma duas três o primeiro tá é inclusive Está tá mostrando aqui a quantidade de áudio né que está captando deixa eu ver se está mostrando ali ó, as frequências né, de captação então o último é a entrada P2 tá que tem esses dois skin então, eu vou segurar aqui eu vou plugar pronto já segurei é, já mudou a frequência, como eu estava falando muito perto da câmera, estava dando até o risquinho verde e chegava no vermelho, né? Laranja vermelho, que estava sendo muito agudo. Agora, como ele está plugado aqui na mão.. Só o fato de eu bater o dedo no lapela ele já tá captando aqui. Então tá funcionando, aparentemente está funcionando, né? Depois na edição eu vou mostrar para vocês. Vou posicionar aqui de novo. Então esse lapela aqui eu vou tentar utilizar no capacete, então depois eu vou fazer um vídeo aí falando do MotoVlog mesmo, né? Vale lembrar que esse áudio principal aqui é do iPhone XR. Vou tirar né, o, o aparelho. Em outra ocasião eu posso gravar também a respeito aqui dela carregando, posso mostrar também da, do HDMI. Eu vou ter que arrumar esse cabo, eu não tenho esse cabo aqui em casa. É... Mas seria isso, tá? Então eu vou pausar o vídeo aqui, vou tirar todo o material para depois eu fazer a última comparação. Né? Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou tirar do case, né? Deixa eu também tirar esse lado aqui, porque ele não arranhar, vou ficar roçando aqui. No primeiro passo eu vou tirar aqui a minha, minha espuma, né? Então tem o um, um canto superior aqui que é um canto de plástico. Ó. Só vou puxar ele por aqui. Essa aqui é a coisa mais fácil, né? Vou desligar a GoPro para não ter interferência. percebe que o botão ele fica um pouco mais duro, tá? Mas eu acredito que seja normal. Eu vou tirar também é, esse acessório, né? Que fica de, faz ele ficar de pé. Pronto. Atirei e vou guardar os casezinhos, e agora né, é tirar o Media Move, então eu tenho que segurar meu dedo de, de apontar o né, dedo indicador, de da mão esquerda aqui, ó, vou puxar para baixo já fez o um cleque tá bom? Então, fiz mais um pouquinho de força para ele dar mais um clequezinho, porque tem é, do lado direito e do lado esquerdo então ele tinha liberado o lado direito e eu fiz um pouco mais de força para liberar o lado esquerdo pronto, abriu aqui né? vou puxar com cuidado aqui para sair do encaixe, isso que é bom, ele é feito na medida certa, tá? então ele não tem dificuldade para encaixar. Isso é muito bom. Tá? Então, maravilha, está aqui a minha GoPro né? sem o case. Vou lugar de novo. Na verdade, eu não vou colocar porque eu vou, eu vou utilizar depois na minha gravação com o MotoGuard. Então eu já vou deixar aqui que eu vou utilizar o case geral. Mas eu vou fazer a última imagem aqui para comparar o áudio, né? Então vou ligar ela de novo. Vou usar o apoio aqui da minha caixinha que veio. E vou gravar. Deixa eu ver aqui um jeito que eu não consiga aparecer o meu rosto. Por isso que eu tenho um case né, também para usar como tripézinho, mas tá ali, tá ali na frente não vou pegar agora não. Então beleza, tá tá gravando aqui. É, tô testando aqui o áudio, né, cru da GoPro, que vem original da Hero 9. Vale lembrar que ele é muito bom, tá? Quando a gente compara com as versões anteriores, a, a Hero 4, Hero 5, Hero 6, é muito melhor, tá? Muito melhor mesmo. Até porque a Hero 4, né, você tinha que utilizar ela dentro de um case, então isso deixava muito abafado e então. tal Essa aqui ela já vem totalmente compacta e faz muita diferença, tá bom? Então acho que essa fala aqui já dá pra gente ter essa noção de áudio, né, eu vou deixar eles em ordem para vocês conseguirem aí, é, compararem aí a, no vídeo, né, conseguir voltar rapidinho pra fazer essa diferença Então esse aqui é um vídeo de teste, tô gravando aqui sem essa espuma Só pra testar aqui a questão do microfone mesmo eu vou gravar agora com a espuma Então a caixinha que veio, os manuais, já comentado Veio essa pecinha também, né? Então veio a pecinha original e... Mais um parafuso. É, eu vou continuar conversando com vocês aqui para mostrar A qualidade do áudio, né? Eu tô conversando do mesmo jeito, no mesmo modo, no mesmo tom de voz para verificar qual dos três é melhor, né? É... Tô testando aqui o áudio, né? Cru da GoPro, que vem original da Hero 9 Vale lembrar que ele é muito bom, tá? Quando a gente compara com as versões anteriores, a Hero 4... Tá, eu vou fazer motovlog, então assim, dá uma olhadinha aqui no canal do Catarinense que vocês vão ver mais vídeos aí com esse equipamento e vão tirar a prova real, né? Como que é no dia a dia, no trânsito, numa cachoeira, numa trilha, indo pra praia ou em outro ambiente. Fechou? Eu espero que esse vídeo aí faça sentido pra vocês, né? Ficou bastante longo, mas eu quis mostrar aqui como é que foi a vida real mesmo, na aqui, tirando detalhezinho, né? batendo cabeça, para vocês conseguirem é, saber os detalhes. Muitas vezes a pessoa grava um review, tira muito na edição e vocês não conseguem ver como que é ali né, os, o, a realidade na prática. Então eu espero que isso tenha ajudado vocês e se você gostou, deixa aqui nos comentários, ou se inscreve no canal, deixa teu like aí, né? que vai ajudar. É um indicador que, pô, valeu a pena, te ajudei. Então isso é, é isso que é importante. Um forte abraço, até mais!